pessoal, tudo bom? É Renato de Pierre, eu vou começar agora a falar como é que foi o processo de montagem aqui desse CNC, tá bom? Então vamos lá. Ah, quando eu peguei esse negócio aqui da caixa, quando eu tirei o CNC da caixa, até no vídeo anterior eu mostrei lá as peças cruas, né? e só que a aparência das peças não estava muito legal, eu não estava curtindo isso aí. E tanto é verdade que eu olhava né, a, a, as peças, pra você ter uma ideia, elas são cobertas com um plástico de proteção. A hora que eu tentei tirar aquele plástico de proteção, ele ficou em cima uma camada de cola. Cara, eu fiz de tudo para tirar aquilo lá, não consegui tirar e o único jeito de resolver isso foi jateando a peça. Né? Depois que eu fiz a, o jateamento, eu passei, eu, eu cobri lá na parte interna com uma fitinha de vinil para ficar aquele vermelho ali. E ficou bom, ficou, melhorou bastante a aparência. Poderia ter sido anodizado, a tinta não é apropriada para isso, mas no geral ele melhorou a aparência do kit. Tá? Então vamos falar agora é, do frame. O frame principal, que foi a primeira coisa que eu montei, que é essa base aqui. Né? Quando você pega o frame para dar uma olhada, o, os parafusos de fixação, eles não vêm com a arruela, então se você é uma pessoa que gosta de apertar o parafuso bastante, né, meia volta antes de espanar, pode ser que eventualmente se acabe é, quebrando o, as cantoneiras, porque elas são de alumínio, e o alumínio quebra se passar muita pressão, então para evitar esse tipo de problema, na minha montagem eu dei um jeito de arrumar umas arruelas e coloquei que nem está mostrando aí na na figura ao lado tá bom é que nem eu disse né a gente começa montando pelo frame né? é, esses parafusos de montagem do frame também outra coisa que eu percebi eles vêm, é, eles são pequenos eles saem facilmente do frame fica muito difícil de você montar para resolver esse problema o que que eu fiz eu peguei os parafusinhos que colei lá um, as porquinhas, né, e colei um pedacinho de plástico de maneira que ela não virasse dentro, do, dentro da estrutura. E aí eu consegui fixar todo mundo lá. Nessa figura do lado você consegue ver aqui o detalhe né, das porquinhas já coladas, né, presa no, no, na cantoneira para pronta para ser inserida no, na base. E se você der uma olhada aqui, ó, tem uma uma foto mais detalhada aqui para você ver como é que fica, né? Depois disso aqui, cara, foi tranquilo fazer o resto da montagem do kit. Uh, a respeito da base, é, ela é, ela são duas placas de alumínio que elas são emendadas por uma chapinha de alumínio, tá? Que nem na foto aqui. É, essa chapinha não tem um lugar fixo para para ser presa, a única coisa que você tem a tentar é que ele não fique raspando aí nas, no, nos eixos guias, nem no, no fuso principal aí da chapa. É, o mesmo processo de montagem que ela segue, né? você bota lá as porquinhas, põe na posição, só tenta para ela ficar bem juntinha, né? para a placa não ficar com folga dentro, nada, mas não tem segredo também. Né? Ah, um detalhe aí. Na hora que você está montando e aí você está colocando as peças, colocando os rolamentos lineares, que você está fazendo o ajuste, precisa prestar atenção para o equipamento ele ficar bem alinhado. Essas hastes guias, por exemplo, você tem que colocar elas. se você virar a bandeja elas tem que cair naturalmente. Tá? E isso é importante porque qualquer atrito aí você vai diminuir o rendimento do, do equipamento do, do CNC aí, ele vai começar a travar e ninguém sabe porquê, né? Então na hora da montagem você precisa prestar bastante atenção nisso aí. Quando a gente está montando também, é, você pode falar assim, poxa, mas não tem manual de instrução? Cara, o manual de instrução me foi enviado depois que eu consegui montar o kit. Até tem... É o chinês que fez, então é chinês traduzido para o inglês, a hora que você vai ler ele tem uma série de inconsistências. Não é que o não esteja errado, ele funciona bem, mas demanda uma certa, uma certa atenção. No meu caso, eu entendo isso como uma montagem quebra-cabeça 3D aí para você ver. Então, voltando ao assunto, tem uma coisa chamada backlash, folga, tá? Quando você tem o eixo do fuso, né, você tem uma rosca ali que ela vai girando. Se ela girar para um lado, a mesa vai para uma posição, girar para o contrário, ela vai para outra. Mas só que a folga do parafuso, ela faz, ela faz com que tenha uma coisa que os caras chamam de backlash, que é o seguinte. Você vira para cá, a bandeja avançou um milímetro. Aí você vira um pouquinho para voltar e a bandeja não volta. Ela fica parada lá. Essa é a folga, esse é o backlash. Tá? Para resolver isso aí, como é que você faz? Você pega uma porca principal, pega uma outra porca flutuante e faz com que uma pressione a outra com, contra a rosca através dos Nimolas, que nem na figura ao lado. Ok? Isso aqui serve para resolver esse tipo de problema. Ah, nessa figura aqui, ó, é o backlash da bandeja. Esse aqui é o backlash de bandeira bandeja, esse aqui é do eixo X, do eixo X que faz a movimentação do carro horizontal e nessa aqui você consegue detalhar a movimentação do eixo Z, que é de baixo para cima, né? que é a subida e descida da ferramenta, a montagem dele é isso. É tipo, né? Esse fuso aqui, esse aqui, todos eles, você tem aqui um, um pino aqui para você prender o um parafuso allen pequenininho para prender, é, para fazer a fixação aí do sistema, deixa para prender por último, porque o parafuso ele é um pouco frágil e se você apertar com muita força não vai dar muito certo, então deixa para apertar a hora que estiver tudo ok, tá? Essas peças elas estão pintadas, essa, essas bases aqui eu pintei, preferi pintar, que o original estava bem feinho, essa que você está vendo que nobe é... ah, a montagem dos motores, né? Você tem aqui ó, o acoplador, no meu caso é um acoplador azul. De um lado é um furo maior, do outro menor, né? a ponta menor você põe no motor, no step motor, no motor de passo. E a outra parte você põe no fuso, aí você prende lá com, com a chave Allen também. Né? Ah, é isso, com relação à parte de mecânica, a parte da montagem, meio que termina o kit. Tá? E o kit ele fica bem semelhante ao que você comprou lá, o que a gente vê nas fotos do, do vendedor lá no site estrangeiro. É, ele não, não deixa claro, por exemplo, é, a posição, por exemplo, da placa controladora. Embora ele coloque do lado, se você começa a olhar tamanho de fio e tal, você vê que não, não funciona direito. Você fala, meu, isso aqui, essas fotos aqui de catálogo passou por um photoshop não tá legal então aí é necessário fazer uma adequação é necessário você pegar e dar uma ajeitada no, no que você tem aí é, na montagem em si e é o que eu vou mostrar agora tá